Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só que projeto lindo aqui nessa cidade. De um lado é uma, é uma rua, e de outro a outra rua. E no meio, gente, ficou um canteiro. E aqui tem muitos pés de manga, muito pé de fruta. É uma maravilha, muito legal. Olha só, e aqui, ó, eu encontrei um pé de goiaba. Olha. Cheio de goiabinha, gente, olha. Essa goiabinha aqui, ela é limpinha, gente. Eu passei aqui outro dia fazendo caminhada. Muito legal, ó. Bacana mesmo. Aqui, ó, eu vou tentar retirar a, a, a lá em cima ali, ó. Bacana. Você tem que balançar aqui o galho, ó, e pular, ó, ó para tirar ela. Tá, tá um pouco alta. Mas você você balança e tá fácil, Tive que soltar aqui o celular, tava um pouco alta. Mas elas estão limpinha, quer ver? Eu vou mostrar para para vocês. Como tá em cima do pé? A gente pode comer com, com essa goiaba sem sem lavar, porque tá no pé. Não tem nenhuma sujeira. Olha. Lipim, né? hoje então meus amigos e minhas amigas. Muito legal. Bacana. Estamos por aqui. Ó, a gente vê ó, cheio de pé de manga aqui, ó. Cheio mesmo, ó. muito bacana. Legal essa cidade aqui, ó. Tô aqui fazendo aqui um trabalho em um terreno lá para o canal Zé Maria Lima. E estamos aí mostrando para vocês como é legal a natureza, onde as pessoas cuidam, onde as pessoas não destroem tudo. Então fica legal aqui, ó. Então, forte abraço. Ficamos por aqui, ó, mais na frente nós vamos ver que tem bastante coisa. É toda em avenida. Aqui tem muito canavial, muita soja, tem muita fruta, pé de, pé de caju, temos pé de pé, pé de manga. Ali na frente eu passei por um pé de, outro pé de goiaba. As mangas não é o tempo delas brotar aí, né, por, por, por frutos. Mas quem sabe uma hora a gente vem aqui que tenha frutos, aí a gente tá mostrando para vocês. Muita coisinha boa, aí, ó. Olha só, aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Muito legal mesmo aí, ó. Muito bacana aí, ó. aí, ó. Pezinho de manga novo aqui, ó. Aqui nós temos aqui outro pé de goiaba. Não, aqui não é goiaba não. Ela é na frente ali, ó. Vou passar devagarinho, ó. Vocês vão ver, ó. Tem bastante goiabinha ali, ó. Olha aí, ó. Bacana, né? Então ficamos por aqui. Mais esse vídeo do Rob do Zé. Olha ali, ó legal aí, ó. Então um forte abraço. De deixa seu like aí, viu? Tchau.